Oi, gente! Muito bem-vindos ao Fundo do Baú, prontos para mais uma entrevista, para mais curiosidades, aquelas que a gente tira lá do fundo do baú. Bom, peço para você se inscrever no canal, se por um acaso é novo por aqui, já deixar o seu like, porque você vai gostar, e compartilhar também. Mas vamos lá, sem perder tempo, vou apresentar para vocês aqui o meu entrevistado de hoje, que é uma figura paulistana conhecida Nacionalmente. Ele nasceu na cidade de Araruna, na Paraíba, em 23 de maio de 1969. Foi batizado de Francisco de Sales Rodrigues, mas todo mundo o conhece por ela. É uma das drag queens mais famosas do Brasil. Ela é uma figura. Salete Campari. Muito bem-vinda, Salete. Que bom te ter aqui no fundo do baú. Estou muito contente, estou contente mesmo de estar nesse programa. Primeiro, um beijo para todos e todas que estão nos assistindo e dizer que é uma honra estar aqui no programa Fundo do Baú, porque, como vocês sabem, eu sou, posso até falar que sou uma, uma drag queen que vai ficar para a vida inteira, porque eu estou eternizada no Museu do MASP de São Paulo. Eu sou a primeira drag queen que eu saiba no mundo a estar sendo imortalizada, porque minhas peças foram catalogadas está lá. Uma peruca, um vestido, um sapato de Salete, com uma foto minha bem grande, e de Francisco também, todas as minhas roupas de homem, num quadro tanto de Salete como de Saz, que essa é a primeira parte do meu livro também que eu coloquei, porque isso é bom a minha vida daqui a pouco vai, mas quando as pessoas passarem no mapa, um dia um amigo meu me ligou, eu fui ver uma exposição lá no mapa, e o que me surpreendeu? Quando eu vi um quadro do Dalí, um quadro da Mona Lisa, eu subi de uma volta, vi dois quadros teu do no mato, e me ligou, saiu na Folha de São Paulo, saiu em tudo, Uau. e isso é muito legal, porque foi quando fizeram essa imortalização, não sei se é o nome certo, e colocaram no mapa e colocaram, a grande estrela, minha diva, Hebe Camargo, e o grande piloto também, que foi doado, um capacete dele, isso, do Ayrton Senna. Então, era um na TV, um no esporte e um na arte cultural, que foi eu, que eles acham que eu tenho a cara de São Paulo. né Então, fiquei três contente. São três personalidades, então, Hebe Camargo, Sim. Ayrton Senna e Salete Campari, representando a cidade de São Paulo no MASP. Uau, Sim. hein? Uau, hein? Para uma para um paraibano, né? Que veio ali de, de, da Paraíba, de uma cidadezinha Ar, Araruna. Qual Araruna? Que é, é quando eu saí de lá tinha 8 mil habitantes, hoje já está grande, é onde meus pais nasceram, meus irmãos, a cidade que eu amo, lógico, que depois que eu vim para lá, voltei pouco para lá, mas também quando eu fui para Paraíba, quando eu fui em 2000 lá, eu fui ganhar o título de cidadão paraibana, que foi minha amiga Luciana Jimenez que foi, o Correio da Paraíba que me deu esse título, e aqui em São Paulo também eu ganhei o título de cidadã paulistana pelo o vereador Eduardo Suplicy como figura que tem a cara de São Paulo. Nossa, quantas homenagens maravilhosas, né, Salete? E eu imagino, né, quando a gente fala em Paraíba, paraibano, a gente pensa né, naquela coisa do macho, da cultura nordestina que é. Sim, porque o menino, o menino nasce para ser Lampião, não para virar Maria Bonita, igual eu virei, né? Então, quer dizer... Eu, desde criança, eu tive um... um a gente sabe, os um trijeitos meio delicado. eu nunca gostei de jogar bola, eu sempre gostei de brincar de boneca, fazer coisas de meninas, mas você sabe que a discriminação, o preconceito, a transfobia é tão grande que quando meus pais morreram, eu vim para São Paulo. Fiquei um tempo na casa de uma irmã, depois morei com minha avó, depois eu vim para a casa do meu irmão em São Exato. Paulo, onde tudo aconteceu, né? Você tinha quantos anos nessa época? Nove anos de idade, quando eu vim para São Paulo. Nossa, seus pais morreram, você, você era novinha ainda, né? Novinha, bem novinha. Mas já era muito feminina, viu? Mas eu era muito esperta, viu? Eu já... acho que... No, é? O LGBT já nasce pra, assim, bem ligado. Para se virar, né? É, já hum. sabe que as dificuldades... E eu tive uma coisa, eu sempre fui de verdade, eu sempre assumi que eu era gay, sempre que eu era bichinha, que eu gostava de menino. Eu apanhei muito por isso. Para com isso! Eu lembro que... Muitas vezes o pessoal perguntava na Paraíba, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu falava mulher. Olha isso quando eu coisa. tinha seis, sete anos. O que, é que você quer ser quando eu crescer? Um falava quero ser jogador, outros quer mesmo, E você, Salles, o que você quer ser quando eu crescer? Eu quero ser mulher. Então eu ah. apoiei muito por isso, né? Imagino, imagino. Posso perguntar do que morreram seus pais? Me, minha mãe morreu de derrame, de derrame. E depois de três meses, meu pai se matou então muito tempo eu por muito tempo por muito tempo eu ficava muito triste porque eu achei que ele foi muito fraco eu sempre a ele é muito fraco de ter se matado o filhos iam precisar a gente ela tinha um filho criancinha com sete nove treze era tudo uma escadinha então eu achei assim muito tempo eu ficava aí mas depois eu entendi que a vida cada um sabe o que faz da sua né como eu fiz da minha o que eu quis ele teve o direito também de ter essa Opção de querer tirar a vida dele. É, ou de achar que não tinha opção, né? É verdade. A gente, é. eu imagino, você deve ter ficado com raiva muito tempo, mas depois, nada como a experiência, a maturidade, para a gente é justamente isso, que a, que a vida das pessoas é diferente, né, Salete? Cada um sabe do, da, da cruz que carrega, como se diz, né? É, Deus dá a cruz para quem pode carregar, né? É verdade. Ele é. nunca dá uma maior que você não possa carregar. Então, eu sempre acreditei. Muito tempo, por 10, 11 anos, eu sempre falava, ah, eu vou vir para casa do meu irmão, ah, para São Paulo, eu não queria ter vindo, mas... Aí eu falei assim, Deus sabe o que vai, porque se eu tivesse ficado lá, eu não poderia ter me tornado Salete. Pois é, e de onde é que veio a Salete Dry Queen? O nome Salete Campari, que é hoje icônico no Brasil, Salete Campari veio, assim, meu nome é Francisco de Sales Rodrigues. Então, quando eu comecei a pensar o meu nome de noite, eu pensei em Salete em homenagem à minha santa de devoção, Nossa Senhora da Salete. Ah, que é aí o seu primeiro objeto. Que linda, aproxima aí para a gente ver. Que linda, né? Essa santa é muito linda, gente. Ela é muito linda. Nossa Senhora da Salete, quem não conhece, jogue no Google, veja a história dela, veja o filme, as músicas de Nossa Senhora da Salete, você pode comprar o CD, ela te deixa leve, é uma santa que eu acredito que me traz muita felicidade, me traz paz, me traz alegria, nos momentos que eu estou triste ela sempre está do meu lado, então, é, quando a gente fala que é o primeiro objeto, eu não falo que não é nenhum objeto, é o meu patamar de devoção à, à minha diva maior, que é a minha santa, que eu acredito que me guarda, que me ilumina, que me ajuda. Mas é um, uma santa pouco conhecida, né? eu, eu não sou das mais religiosas, é, nunca ouvi falar em Nossa Senhora da Salete. Ela é conhecida, sim. E, assim, as pessoas conhecem sempre Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Aparecida, as outras Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora da Salete, e quando você entrar, eu digo, busque Nossa Senhora, a história dela, escute uma música de Nossa Senhora da Salete, que, independente da sua religião, você vai ver que a história dela é muito linda, ela te traz paz, ela te traz conforto, porque ela largou toda a história dela para dedicar sua vida aos mais necessitados. Então, é uma santa que, que cuida de toda a sua vida. Entendi, que, que nasceu para cuidar dos outros mesmo, né? Primeiro que ela é uma santa da... da... A Nossa Senhora da Salete tem uma coisa com a plantação também. Olha só, é tem que conhecer a história, então, de Nossa Senhora da Salete. Onde é que é a paróquia dela aqui em São Paulo? Em Santana. Ela é ah. do eu acho que 1930 ou 1936. No final da doutor Zuki. Quando você entra lá, eu digo outra coisa, quando chegar tempo de quermessa, vá na quermessa de lá. É a coisa mais linda do mundo a cabeça dela a missa dela também o dia dela o aniversário de Nossa Senhora da Salete eu acho que é dia 17 de agosto é a coisa mais lindo muita gente tivesse de Nossa Senhora da Salete para ir lá boa dica boa dica fica a dica aí agora é existe né a gente o preconceito né Salete você uma drag queen um homossexual é, que vem desse histórico da noite, né? hostess famosa da, das, das boates, está ali recepcionando todo mundo, a dona da lista de quem entra e quem não entra, é a Salete, né? e, e de repente você está ali frequentando a igreja. Você não vai montada, né? você vai como Não, francês. não, não quando, muitas vezes assim, ó, quando o Lá morreu, que era meu amigo, eu falei, Salete, vai de Salete, eu falei, não. Eu acho que você tem o tem um horário, não que a santa não aceite a gente como a gente é. Se eu sentir necessidade de ir, eu já fui na, na Igreja da Consolação de Salete, várias vezes aqui, do lado da minha casa. Mas, assim, eu tenho que estar com muita vontade, Deus está passando e dá vontade de entrar. Aí, sim, eu já entrei. Já fui no casamento do homem, primeira vez que eu entrei montada na igreja, o Rene, da, da dupla Rick e Rena, casou e me convidou para ir. E era lá em Nossa Senhora Aparecida, o casamento. E eu fui com meu amigo Fernando Pires. Só que eles queriam que fosse a Salete. Eu até falei assim, uma brincadeira. Falei, a Nossa Senhora Aparecida está assim. Quando eu chegar, Fernanda, ela vai fazer assim: uh, fechar o olho para não ver não foi uma coisa tão assim, porque foi um ônibus pretado, que eles fretaram, onde foi eu, Zezé de Camado Daniel, só artista aí Aí todo mundo entrando, e aquele griteiro. E quando eu fui, eu já fui de toda de... de... Eu fui toda de amarelo ouro, um vestido amarelo, saiu na cara, saiu, saiu em todas as revistas. Eu fiz o vestido, uma coisa assim, de cinema. Sabe quando você está indo para o Oscar? Falei, não, vai ser... Eu vou entrar na Nossa Senhora Aparecida, não vou chegar com o manto de Nossa Senhora Aparecida. Mas eu peguei uma roupa de Ansan, que é a Nossa no Nossa Senhora Aparecida, no Candomblé, e fiz uma coisa maravilhosa de Ansan, uma coisa... Quando eu desci do ônibus para entrar, foi um griteiro tão grande, era, os fãs que estavam Era muita gente na porta do da igreja de Nossa Senhora Aparecida. E para minha surpresa, quando eu desci, foi muita gente gritando o meu nome. Salete, Salete. Eu lembro que a Zulu falou assim, gente, você arrasou. Mas eu não sei se as pessoas gritaram o meu nome, por causa que ninguém esperava também uma coisa tão grandiosa, porque eu desci com um vestido eu, eu era quase maior do que o da noiva. A pessoa não imagina que, que uma pessoa que esteja na noite né, e tudo mais seja assim tão devota, né? E, e, e, e são vários, por exemplo, a Nani People já esteve aqui gravando o programa com a gente também, maravilhosa, super devota, né? Super devota, Nani, super religiosa. E... A Nani, a Nani Pipo. People... A história da Nani Pipo começa quase toda comigo, porque a gente é muito amiga. A primeira viagem de avião da Nani foi comigo. A primeira montagem que ela fez para ir para a Juiz de Fora foi comigo. O leque da, que virou um sucesso da Nani, o primeiro leque foi eu que dei para ela. Então, a gente tem. E nós, ontem mesmo eu falei com a Nani. A gente tem uma amizade muito grande. Você sabe que depois da Biá, que era uma amiga minha, que já, Deus já levou, é a Bia e o Fernando Pires, são pessoas assim, que fazem parte desde o começo. Lógico, depois veio o Vanderlei, que é um amigo amigo, Tiago nessa noite e o, a turma do Corujão, que é a live que eu faço toda noite, né? Que bacana, a live no, no Instagram, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso, mas é, eu queria agora saber o seguinte, é, essa... A... A, a construção da Salete Campari, é, como é que foi? O Campari veio de onde? A Salete a gente já, já sabia, já está sabendo. E o Campari? Da minha cunhada, porque minha cunhada trabalhava no mercado, e nesse mercado ela cuidava do setor do Campari. E quando ela chegava em casa todo dia, ela a bebia amiga. uma dose de Campari. Bebia pouco, porque minha cunhada era muito chique, muito chique. O meu irmão bebia muitos. Bebia muito mesmo, mas minha cunhada sempre foi uma mulher muito chique, que eu sempre, assim, eu agradeço também que ela já se foi. Onde ela tiver muito do que eu sou, foi ela que me deu também, que ela falava que na vida não importa a sua orientação, importa a sua educação e respeito que você vai ter pelas pessoas e que você tinha tem que estudar. Então, isso ela fez com que eu estudasse a vida inteira. Então, isso foi muito bom. Que então... Bacana. O Campari veio da minha cunhada, porque quando, como ela trabalhava nesse setor, e lá tudo de Campari era muito diva, era muito bonita, era muito pinap, era muitos anos 60, 70, 80, desde de cor, 1900. É... Aquela cor cor, que é, meia, é maravilhosa, meia. né? É que eu, e eu posso falar, a Campari foi maravilhosa. Muita coisa que a Campari fez também, de festas, me chamou para trabalhar, me mandou bebida. Você sabe que teve um tempo que o presidente da Campari no Brasil falava, gente, você está me prejudicando, Salete. Às vezes eu coloco Campari aparece um monte de drag. Só aparece você, isso e aquilo. Eu falava, gente, eu não estou nem cobrando o hot disso, de, de, dessa propaganda que eu faço. Talete é sucesso demais, é sucesso demais. Eu sei que o seu segundo objeto tem a ver justamente com um desses seus amigos aí que você falou e que é uma marca muito importante na sua carreira de drag queen, né? É a minha carreira de drag queen, o meu segundo objeto. Eu comecei de drag queen com essa artista que foi agora na epidemia, morreu com 82 anos, foi ela que me lançou, que se chama Miss Biá, como tudo está linkado à minha vida, a Hebe Camargo também. A Biá trabalhou 40 anos fazendo roupas, maquiagem e cabelo de Hebe Camargo. Durante 40 anos, ela foi amiga íntima de Hebe Camargo, que foi onde eu conheci, onde eu fiz toda a minha vida. E foi ela que me levou para a noite. O primeiro show que eu fiz foi a minha, a minha amiga Biá, e, e até o, os últimos dias da vida dela, a gente, dois dias antes dela morrer, ela me ligou, a gente conversou muito, só que ela estava com Covid, estava internada, a gente conversando, e ela foi uma maior, a maior estrela para mim do mundo LGBTQI+, foi a Miss Biá. Ela morreu com 57 anos de noite LGBT. Uau, Tem é muita muito... história da vida da Miss Biá também. Pioneira, hum. né? Desbravou hum. tudo, né? Aqui de São Paulo, sim. Hum. E a Miss Biá me deu uma coisa, que não só deu uma, deu várias. Porque quando eu completei 15 anos de noite de Salete Campari, 15 anos de noite, a Miss Biá me deu um presente que foi assim, ela, falou, ela trabalhou com muito tempo com boutique. E ela servia o, o, as pessoas muito elegantes. A Bia sempre foi muito chique. E quando eu resolvi fazer meus 15 anos de noite, na verdade eu ia fazer um aniversário de 15 anos. A ideia começou assim. Ah, eu vou fazer meu aniversário de 15 anos no mês que vem. Aí fui convidar um amigo meu, que se chama Miguel Fala Bela, que o Brasil conhece muito. Aí eu fui convidar o Fala Bela para o meu aniversário. Ó, oh, eu vou fazer talzão, 15 anos de noite. Falou, não, Salete, vamos fazer um baile de debutante, 15 anos de noite, eu vou dirigir, eu vou ser seu padrinho da, da valsa, vamos dançar. Aí mudou a história do meu aniversário. A história do meu aniversário foi o aniversário mais badalado de São Paulo. Saiu em toda da TV até a igreja do Edir Macedo. Fala que eu te escuto, foi filmar o meu aniversário. Nossa! Bandeirante, ah. Record, Globo, todos. Então, era assim, 15 casal dançando. Era 15 casal, Era vou dar um exemplo assim, Celso Camura, com Valéria Araújo, um casal. Lafon, com outra pessoa. Léo Lobo, com outra pessoa. E assim, Nicole Puzzi, com outra... Era 15 artistas masculinos e 15 artistas femininos. Nossa. E a artista de todos os meses E eu ia dançar a valsa com Falabella Ai. Agora, olha a importância do respeito das pessoas No dia do meu aniversário Quatro horas da tarde O pai do Falabella morreu Já estava em tudo que é matéria Mas a coisa mais importante Que é o respeito O pai dele morreu quatro horas, cinco horas O Paulo, que trabalhava com Falabella me ligou. Falete, aconteceu isso e isso, falava, Bela, está muito assim, o pai dele morreu, não vai dar. Eu falei, não tem, toda a imprensa esperando. E, e isso foi uma coisa assim, aí quem dançou a volta comigo foi meu melhor amigo, Fernando Pires. Mas assim, era Paulo Bosch, Graça Bosch, era... as pessoas que estavam dançando, era uma coisa. E 15 bolos no meio da casa, e cada pessoa que estava dançando ganhava um presente que era uma taça, que você não vai encontrar em lugar nenhum, essa taça, porque era uma taça que a Miss Bia tinha, um jogo de taça, que é um jogo de taça de um sonho. Então, era 15 taças. Então, quem ganhava a taça era a mulher. O homem, não, o homem ficava com a taça e a mulher com a vela. Eu ia dançando, ia apagando a vela dos 15 de casal, como sempre, e o cara colocavam a champanhe na taça do moço para servir, e era aquela. Teve aquelas três tocas de vestido, foi capa de folha de São Paulo, foi capa de tudo. Tanto é que, na época, o aniversário mais caro que tinha acontecido de 15 anos tinha sido da Vanessa Camargo, que tinha gastado 250 mil. E o pessoal falava Salete Campari não gastou um centavo e o aniversário do ano. A Boate Dange Gente, veio o DSV para fechar a rua, porque foi rua parada, foi uma coisa. Então, esse foi o presente que a Miss Biarra me deu para minha festa e meus convidados. Isso é uma taça. É uma boneca de porcelana, que ela é de 1800, 1850. Você está brincando. E quando você vira a sainha da boneca, é uma taça. Uau! Ah, que coisa linda! É uma peça antiga mesmo, então. Não existe, porque isso veio. Eu não posso nem falar agora, que não é bom falar porque está em guerra. O país que veio essa boneca. Mas veio exatamente Era 24 taças dessa. Nossa, que coisa linda! Uau! Então, isso... guardou uma, né, pelo menos para você, né? Uma ficou para mim e que eu lembro da BIA, e lembro, o convite da minha festa era um convite maravilhoso, uma caixinha de música, e para cada padrinho que estava dançando a valsa, ele tinha um bolo, todo lindo, maravilhoso, que uma empresa fez, os 15 bolos, e que ele cortava e dava os 15 primeiros pedaços que ele dava para os amigos da festa, que ele sabe então, todo mundo cortou um bolo, eu cortei o primeiro o central na mesa e cada pessoa que estava dançando uma volta, o casal tinha o seu bolo, que era Nossa. dele. Ele dava, cortava, levava embora, fazia Olha. o que tinha com aquele bolo. eu tô Então, chateada, essa eu peça essa tem, uma, tem uma Maravilha. história muito grande, que é uma boneca de porcelana. Linda! Que coisa linda! Uma taça, gente! Uau! Maravilha. Olha o cabelo dessa boneca maravilhosa gente nossa. o rostinho dela parece é um assim como você vê de pessoa mesmo você sabe que eu nunca nem o vestidinho eu tirei para lavar é um tesouro é um tesouro é, ah. nossa maravilhosa que lindo e te lembra não só essa grande festa esse momento de alegria mas essa sua grande amiga né me lembra, porque isso era um presente que não tinha preço, é uma, uma coleção de arte, de obra de arte, que eu nunca vi em lugar nenhum, jogo de taça assim, e ela fica tão bonita, é que não dá para colocar, ela fica assim, ó. então quando ela tinha as 24, agora uma coisa, cada uma das bonequinhas era de cor diferente. Não acredito. Ela tinha essa nessa cor, ia vindo do bege clara ao x do azul, era 24, a vermelho, branco, amarelo, azul, e cada uma vinha com a sainha combinando com a cabecinha, com a roupa bonitinha, porque a Bia sempre falava que o certo de pegar é na barriguinha do da, da negócio, e isso daqui era para você não ter que pegar no copo, por causa que ultimamente existia... Hoje seria muito por causa das bactérias, né? Quer dizer, às vezes as pessoas vem pega a taça e a própria... O nosso próprio corpo aquece a champanhe. Olha, que demais! Muito então, chique! o tecido... Era para você e outra coisa que ninguém sabe. Se você estivesse na sua festa, você nunca ia poder soltar o seu copo, se você não bebesse tudo, joga fora. Porque quebrava, ou você bebe tudo e coloca, e também a sainha da boneca era se precisasse limpar alguma coisa que sujou. Nossa, que... Um guardanapo. Que incrível. Porque ela tem um elástico que você tira, uma fitinha, que você tira, a sainha sai para lavar. Mas é um, um material tão assim que eu sempre deixei guardadinha, mesmo com a poluição do tempo. Eu deixo lá, nunca tirei para lavar, porque eu tenho medo até de encolher. Essa, maravilhosa. Maravilhosa. Que peça linda mesmo. Que demais. É? E a coisa da Marilyn veio de onde? Porque você, você já, já usou bastante também Carmen Miranda, né? Agora, a sua marca é a Marilyn, né? Ficou a Marilyn? É, nada tudo na minha vida acontece por acaso. Eu comecei fazendo minha diva da Paraíba, Elba Ramalho. Eu fazia Elba Ramalho durante muito tempo. Tenho peruca, roupa. E em todos os show dela, minha amiga pessoal, que eu amo, tornei amiga dela. Quando o primeiro filho dela, Luan, nasceu, eu dei uma sofona de presente. Sabe essas coisas assim? De fã e virei. E eu fazia Carmen Miranda, que fui muitas vezes para o Rio de Janeiro, para a banda de Carmen Miranda, Gal Costa. Nunca pensei em fazer Merlin na minha vida. Aí eu fui trabalhar numa boate, que foi a primeira boate que eu trabalhei de verdade, ganhando, que vou mostrar depois, que se chamava Boate Gente. Essa vai ser, essa história vai ser, vai ser. a história... O objeto de surpresa para os é. membros do canal. Por isso que eu falo que você é membro do canal, é uma maneira de você ter esse conteúdo exclusivo em primeira mão e ajudar o canal. Né? Então, Hoje... a gente pode deixar essa história da Merle, porque tem tudo a ver com o outro produto. Agora, então, nós vamos falar de amor? É isso? Vamos! Hum. Então, gente, durante 17 anos, eu tive uma pessoa na minha vida que foi a pessoa mais importante na minha vida. Essa foi a pessoa que me deu educação, que me deu moradia, que me deu... com que eu fosse uma pessoa que me amasse mais, que me respeitasse mais. Eu morei 17 anos com a pessoa. E essa pessoa me tornou um membro da família, tanto com o pai, com a mãe, com a irmã. E foi muito lindo. A gente terminou, porque nem tudo na vida é para sempre, mas continuamos amigos. E tem muitas coisas boas. E uma coisa que eu guardo, lógico, é um jogo imenso, mas uma coisa que eu guardo, quando eu fui a primeira vez para cada desse meu que era namorado, que virou marido, porque você morar junto, compartilhar uma vida de 17 anos é muito tempo, e a gente só tem que falar das coisas boas. Então, eu só falo dos momentos maravilhosos, as coisas que foi a menos, a gente deixa para o universo resolver. Então, a mãe dele, que também já foi, era uma pessoa que eu amava até o último dia de, de, de vida, e me deu muitas coisas. Mas como é para o do baú, quando eu comecei a montar minha casa, ela me deu um jogo de café de 42 peças. E chaleira, prato, isso, é um monte de coisa. E era peças, são peças que eu tenho, que não se fabrica mais hoje esse jogo de café. E também é peça que eu nunca vi na casa de ninguém, nem parecido. Primeiro, que é artesanal. E é muito antiga. Jogo de café, cada uma peça é diferente. Ó. Deixa eu ver que maravilha. Também super antiga, né? Agora que você vai cair de cota, Elas vieram do Japão. É, eles têm muito isso. Ela é fininha. Nesse né? Japão está aqui. E quando você coloca café para tomar. Parece que você coloca na sua boca, você não sente o... o... A, porce... A porcelana. É, é uma coisa muito, muito... Ó, deixa, não sei se dá para você ver. Ó. Nossa, é muito fininho. Eu já, já peguei uma dessa. É muito, muito delicadinha. É, é muito, muito... Até de você é, pegar o café da na, é. na, na negócio assim, você fica com medo de... Você nem usa, né, Salete? De tanto não, medo. Não, não uso. Ó. Nossa. O filho é muito fininho, é uma coisa e sem contar, é todas elas são pintadas à mão. É demais. E, e esse foi minha sogra que deu. Olha esse desenho dessas pinturas. Nossa, que, que riqueza de detalhe, né? Hum, que é. coisa linda. Aqui diz de onde que foi. Agora uma coisa, essa daqui. É de 1912. Uau! Uau! Mais de 100 anos tem essa festa. Nossa! Que responsabilidade, né? Na verdade, tem 110 anos, né? Nossa, exatamente. 110 anos. Que coisa linda. e Mas aí fica aí enfeitada, né? Eu sei que você. Enfeitando a casa. Eu colo... na minha cozinha eu coloquei o um armário e coloquei, porque tem o um bolinho, tem... É, jo... é um jogo, algumas já assim, no começo eu não... quando eu ganhei, eu dava algumas quebrou ah, e... ah, só é. que eu não me tocava no valor tão grande que era a peça como o valor sentimental que tinha para mim. Aí depois que eu vi, eu falei, pronto, não vai mais se usar. Eu tenho o bolho, tenho o negócio de colocar queijo, tenho o negocinho de açúcar, tenho o jogo completo. Uau, que lindo! E é todo bonito. E as outras peças maiores são trabalhadas com fio de ouro. Uau! Nossa, que desbunde! Mas me diz uma... é. bom, o casamento acabou... A sogra, infelizmente, né já foi... Morreu. É, e a, as xícaras ficaram, mas eu quero saber se já entrou alguém novo aí na parada. É... Eu posso te falar, depois que eu terminei, ah. parece que fechou o caminho. De... Nunca mais eu namorei com ninguém. Ah, beijinho a gente dá, sozinho a gente não tá, né? Mas assim, namorado e tá dentro de casa, não. Não, depois que eu terminei, eu peguei uma cachorra, que é a minha vida, e assim, eu vou por o sítio que cachorra, tenho meus amigos para completar, não tenho ninguém, espero que um dia apareça alguém, mas daqui a pouco, na idade em que eu estou, já vai ficar mais complicada, né? Porque o pessoal Duque. fala que tem panela velha que faz comida boa, mas ninguém quer pegar a panela velha, né? Ela fica Olha, não é bem assim, não. A gente ouve histórias aí de gente que se conheceu aos 60, aos 70, aos 80. Então, ainda há esperança. Se ah. na torcida. Então, quer dizer, foi um casamento de muito tempo. Eu conheci a família e eu ganhei muita coisa dessa minha... E que bacana, exatamente. Que bacana que se davam bem, né? Porque isso e é difícil. Muito. Né? Você sabe que quando eu terminei o meu relacionamento, ela, ela continuou falando assim, olha, você, não, você é um filho para mim, você faz parte da minha vida, você... Aí eu falei, você também, meu amor, tanto é que a irmã, inclusive até o meu ex, a gente conversa sempre. Porque ele queria outra vida, queria casar, queria ter filho, queria ter outra história. E não era tão assumido quanto eu. Já era uma coisa mais discreta. E cada um sabe. E muito Sim. tempo da minha vida eu fiquei nessa de ser discreto, de não assumir a minha vida loucamente por causa do amor. Aí chegou uma hora que também você não quer ficar o tempo inteiro se anulando pelos outros. Eu falei, ah, já foi. Suárez, que, mas vem eu ainda... que... que vem mas eu ainda. que você seja muito feliz. Mas eu ainda gosto muito dele, que se eu sou o que eu sou hoje, foi porque durante muito tempo eu tive uma pessoa que cuidou muito de mim, da minha vida, não só de mim, como da minha família, que ele ajudou muito eu, muito. Eu nunca posso, nunca falar mal, nunca posso falar, porque se hoje... Eu me sinto uma pessoa bem-sucedida é porque eu tive uma estrutura muito boa de família, de cunhado, de namorado. Então, assim, as pessoas que vieram na minha vida foi para fazer eu crescer como pessoa, principalmente, como ser humano. Maravilhoso, Maravilhoso Salete. Que sorte, né? Isso, isso é o que se chama de uma pessoa de sorte. E os amigos, né? né? Porque eu tenho muitos amigos, legal. Não posso esquecer é. do nosso amigo, doutor Vinícius, que. É. Está sempre, quando eu preciso, eu sinto uma dor, eu já ligo, ele está lá. É um amigo é um também dentista. que eu quero para a minha vida inteira. Nosso amigo dentista, nós temos vários amigos em comum, eu falei aqui da, da Nani People que gravou o fundo do baú com a gente, o vídeo está aí para o pessoal ver. A Silvete Montila, também Silvete. é curiosa. O Fernando Pires, que é... Fernando, um que é... É meu pai. pai, eu sempre falo que o Fernando é meu pai, é meu o irmão, Fernando... ele já comentou três vezes. Fernando é um artista brasileiro assim de marca maior e eu tô na cola dele para ver se ele grava o furo do baú. Vamos ver. Mas, ó, Salete, eu quero te agradecer demais pela sua participação, por você ter aceito o convite, ter trazido tanta, tanto objeto bacana e tanta história interessante por trás desses objetos. Eu tenho certeza que o pessoal gostou. E lembro mais uma vez para o pessoal se tornar membro, porque agora, quem é membro, vai conhecer já o quarto objeto da Salete Campari. Então, Salete, muito, muito, muito obrigada. Tudo de melhor para eu, você. Eu que agradeço a todos e todas que participem dessa live. Na vida da gente, a gente só tem o que a gente planta. Se você planta o bem, o amor, a alegria, você corre. Então, agradeço muito a Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida por tudo que ela me deu, os amigos, o meu programa da internet, o Corujão, e todos os amigos que veio junto, como Ana, Igo, Fábio, todo o Márcio e todos os que passaram, porque é, nessa epidemia, todo esse sofrimento que a gente está passando, esse Corujão foi o que veio fazer com que a vida sempre pode ser maravilhosa quando a gente trabalha legal e os amigos vêm. É Muito aí. obrigado e muita luz para você, meu amor. Meia-noite no Instagram da Salete Campari tem o Corujão. Salete, obrigada, querida. Até a Beijo, próxima. Beijo, meu amor. Isso aí, gente. Salete Campari, tenho certeza que vocês gostaram. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha e me conta quem mais você quer ver no fundo do baú. Te espero no próximo vídeo.